Considerando que muitas vezes, e as diversas maneiras com que Washington tinha feito intervenções para derrubar governantes na América do Sul, muitos dos seus apoiadores especulavam se a CIA também estava por trás de mais esse golpe. Aí está aqui, está vendo a palavra, eu sublinhei. Dilma Rousseff negou. Mas eu quero, te dizer, Senhor, quero uma coisa. dizer algo. Este processo, este processo, é, um processo é eminentemente, eminentemente brasileiro. brasileiro. ...llevado a cabo por fuerzas brasileñas con intereses, intereses claramente, claramente internos. País. No hay forma de atribuir a, a ninguna fuerza externa, externa, externa lo, que lo que está pasando en Brasil. Brasil. No, no es verdad. No, no, no, é no, no es, es eso lo que está pasando. No es eso. No es eso. De hecho, usted repite esto. Uh -huh. Presidente, ¿cuál señora valía ter sido la participación de los Estados Unidos en la trama golpista? Olha, eu acho, tá, o, o Breno, que era do... do... O que, que aconteceu, Breno, no cenário internacional, para a gente entender qual era a participação dos Estados Unidos? Em 2010, a China passa o Japão. O que, que a China quer? O que, que a China... A, a, a, desculpa, os Estados Unidos querem? Eles querem que o petróleo brasileiro não seja objeto de comercialização em outras áreas ou de parceria com os chineses. Não porque eles precisem, mas porque é uma reserva estratégica, entendeu? É muito mais por ser uma reserva estratégica do que porque, por causa daquela fase em que eles é, entraram. No, no Oriente Médio, e, que, e queriam concretamente desviar para eles. Tá. Eles querem, na verdade, que essa gestão desse ativo fundamental, que é o petróleo, não passe para mãos indevidas. Quais mãos? As nossas, as nossas, dos proprietários. As que nossas é. mãos indevidas. Presidenta, é verdade que a senhora teria sido avisada por Putin e Erdogan acerca de movimentos golpistas alimentados pela Casa Branca de Obama e Biden? Não é verdade. Eu já falei isso várias vezes. Não é o, o, o presidente. Putin jamais me alertou de nada a respeito disso. O... Essa fonte também sabe que Putin... Aí, Piero, ligou, ligou. Pessoalmente, você colocou pessoalmente ligou. em eu, eu, eu para Lula eu já em 2012. É, aí eu botei grift é. no original. Para alertá-lo de que a NSC do Zewa ativaram então o modo guerra total cibernética para tombar o Brasil. Pois é. E vem cá, uh, o que foi publicado no Brasil sobre os telefonemas de Putin em Erdogan? Explicitamente. É, foi publicado Piauí. que os dois ligaram para a Dilma? Sim, foi, foi um não outro de... que o ex-candidato à presidência pelo PT em 2018 na revista Piauí, Fernando Haddad. É, o Haddad O que que ele disse? O, o Haddad disse que eles ligaram e alertaram. E o que aconteceu é que hoje... ou ah, Está então, é co corretíssimo. É. Hoje ou ontem, a Dilma soltou no okay. intervista, aparentemente. Já estou com o link é... aqui com a minutagem. Foi no DCM. Tá. Ah. Ah, a Dilma soltou numa entrevista que Putin ligou, mas não falou absolutamente nada disso para ela. Olha, uh, eu, ok, eu vou ser super diplomático. Eu gosto da presidente Dilma, eu tive um encontro com ela extremamente cordial em Brasília, depois teve uma entrevista, etc. E tal. Eu perguntei isso para ela no nosso encontro e ela tergiversou. Ela não, me deu, ela não me deu uma resposta conclusiva. Na ah, realidade, mais de uma vez, Pepe, teve uma live que foi feita, você pergunta isso no ar, e nas duas vezes que você fala isso, o sinal dela cai. Essas coincidências da vida, não consegue responder. O que aconteceu foi que, na mesma época das manifestações de julho de 2013, ou junho de 2013, a, a, a, a, havia manifestações na Turquia. O presidente Erdogan liga para mim e diz o seguinte. Eu acho muito estranho que os personagens que, vão, é, é, que fazem manifestação na Praça Tair e fazem as manifestações aí em São Paulo, são extremamente similares. Exemplo, Black Block. Tem aqui na Turquia e tem aí no Brasil. Nós não temos uma tradição política similar. Né? Somos países com uma certa distância. Então, esse fenômeno é muito estranho. Outro fenômeno estranho é que o Anônimos, você lembra quem era o Anônimos? Era aquela cara preta com um sorriso do... Do Coringa? Do Coringa, é. Como é que é? ele também estava na Turquia e, e ali. E ele me disse, tudo leva a crer que nós só temos um ponto em comum. Que... E eu fico pensando, se não pode ser, o ponto em comum não é os Estados Unidos querendo desestabilizar as nossas democracias. A senhora, a senhora tem convicção pró, ou provas acerca da interferência dos Estados Unidos no movimento que leva à derrubada do governo da senhora? Olha, Breno, isso é uma coisa, uma coisa muito estranha, porque geralmente eles não deixam provas, não. Isso a é não burro. ser quando os arquivos se abrem, né? Os arquivos se abrem e aí aparece, por exemplo, a operação Brothersan em 64. Claro. Mas eu não acho que houve uma operação brothersan. Acho, desculpa, que o sistema é muito mais.. é muito mais. De, de, de desestabilizar. Uhum. Acho, Mas, por por exemplo, o é, é, segmento da direita americana deu bastante dinheiro para os grupos de direita emergente no Brasil, tipo MBL e companhia. Agora, a, a, a situação que me leva a crer que a, a gente era objeto de, uma certa, é, de um certo acompanhamento é o fato de que eles... No, no, no Snowden, nos arquivos do Snowden, aparece que eles gravavam, eles, eles é, espionavam o meu gabinete e a Petrobras. A Petrobras, por razões óbvias, o pré-sal, e o meu gabinete por razões óbvias, presidente do Brasil. Acertou! Então, ah, miserável! eu acho que o, o, o, grande, o grande, vamos dizer, a grande impressão digital é essa, mas, mas não acho que eles agiram desta forma, tá? É, é, assim, eles agiram na forma do, da Operação Brothersan. Eu acho que eles, que, é, a, a, elite, a elite econômica e financeira do Brasil, ela é hoje uma elite internacionalizada. Né? Então, eu acho que muita coisa correu pelas veias. Tá, deste pessoal aqui no Brasil. O que, que ela disse? É o resultado exclusivo de dinâmicas internas do Brasil. Lembra aquela história dela em 2018, na campanha? O golpe nasceu em Minas Gerais, com a Aécio, passou pelo Eduardo Cunha e tal... E é misógino! É misógino! Não tem petróleo! É misógino! É misoginia e tal! Pois é, então aqui é a terceira vez publicamente que a gente sabe que a imprensa estrangeira, quando ela teve a oportunidade, inclusive, alguém lembrou aí do discurso da ONU? Tinha a juíza louca que deu liminar tentando impedir ela, mal sabia, e o que ela ia falar era ótimo. A Dilma Rousseff, quando foi lá falar na ONU, na abertura, em 2016, eu, eu tô citando de cabeça, mas foi algo nesse gênero ela falou, é, como é que é? O meu país passa por desafios grandes no momento, mas é uma democracia madura, com instituições suficientemente desenvolvidas que saberão dar as respostas necessárias. Olha só, ela falou isso na ONU, falou na ONU, pois é, Dilma Vanna Rousseff, VLP, aliás alguém comentou, <risos> alguém comentou, assim, gente, essas, da, daquela reunião que o Tchel Neto fez, né, das, Inexplicáveis faltas de compatibilidade de Dilma Rousseff. Sensacional. Atenção, você que não viu aí? Veja esse post, teve muita penetração aí. O pessoal ficou danado, inclusive, o pessoal aí é, do, do, do culto à personalidade de Dilma Rousseff foi lá e tal, danado. Mas a, a recapitulação que o Tio Neto fez da, da, da, dessas, dessa falta de compatibilidade de Dilma Rousseff nessa semana, tá aqui, ó. Vai nas minhas redes sociais, no Telegram, inclusive, o título é esse, ó. 2021 vs 171. Porque Dilma ainda ri da sua cara? Esse título, quem deu, fui eu. Mas o texto aqui do Tchel Neto é só reunião de fatos, coisas incontroversas, que, e, e para mim, tem uma, a prova dos nove, porque às vezes você concorda com isso ou não. Né? Então, o Vicente Beguin, talvez, não soubesse essa filigrana. Eu falei, ô, oh, oh, Tchel, fantástica recapitulação. Mais uma, não é a primeira que ele faz, não, de uma forma bem didática, direta, em que aí uma coisa para massificar, para quem não conhece o jargão, tá aí. É excelente. Eu falei, mais uma. Ô, oh, Tchel, eu fui descendo o seu texto, assim, atentamente, com medo de que você tivesse esquecido a banderosíssima exoneração coletiva do gabinete. Ela exigiu que todos os ministros pedissem demissão, exoneração. Quando? No período de interinato, quando ela era presidente afastada e o Temer era presidente interino. Então, é, em princípio, ela dizia que ia derrotar no Senado e ia voltar. E mais do que isso, se o Temer estava a precário, provisório... Poderia ele entrar e dar uma guinada 180 graus na política econômica e botar pessoas que, coisas que depois seriam irreversíveis se ele estava ali a, a título precário? No mínimo, seria uma vulnerabilidade, uma exposição jurídica, para que não houvesse qualquer questionamento sobre a legalidade e os plenos poderes de, de Henrique Beres para aprofundar o que Joaquim Levinha já vinha fazendo. Todo mundo, atenção galera, exoneração coletiva, preparem as pastinhas, tem que ir relatando. Preparem as pastinhas com dossiê para deixar em cima da mesa para os que chegarem agora, onde parou, onde continua e tal. Eu nunca vi tanta civilidade numa transição por golpe assim, nunca vi, o Evo Moraes o pessoal tem que botar arma na cabeça, pra ele sair e tal, e dizer, renuncio, e para a arma na cabeça agora, essa, sem arma na cabeça o pessoal pedir exoneração coletiva e deixar a pastinha pro sucessor golpista, e aliás, com o Eugênio Aragão o ministro da justiça, que saiu na exoneração coletiva ser nomeado conselheiro da república do Temer, do presidente do golpe essa é a civilidade brasileira assim, inigualável né? Ai, a independência do Brasil, é que não teve Pô, melhor que essa sucessão não, não tem, né? O pessoal fala, pô, lá no, no, no Jango, o, o, o... Você vê né? como evolui ainda a civilidade brasileira. No João lá o Darcy Ribeiro pegou o avião, foi para Brasília com papel e falou ele tá no território nacional, não tá vacante, não tem vacância do presidente. Não adiantou. Nesse, eu falo assim, ó, para não ter discussão se tal tá não tá vacante o cargo, demissão coletiva na galera e eu vou descer de, com cara de bunda a rampa do Palácio do Planalto. Então, guerreira... Guerreira Coração Valente? Menos, Não. menos. Mas o que eu ia falar? Eu achei sensacional essa tirada aqui do nosso amigo, qual é o nome dele? Eu botei aqui no primeiro comentário, achei sensacional. Cadê aqui? E é Ele falou, ó, porra, com essa recapitulação de uma inexplicável falta de compatibilidade de Dilma Rousseff, parece até que ela seguiu... Seguiu o manual daquele curso de lideranças do Departamento de Estado dos Estados, Estados Unidos, que ela seguiu fez vez nos anos 90. Botei assim, cara, no alvo. Aí ele foi não satisfeito, ele botou o seguinte, eu botei aqui o print, né? sendo comemorada no, numa publicação oficial lá, como um dos quadros né, de destaque desse programa de computação. E ele falou o seguinte, ó, o PT realmente manja tudo de recursos humanos. Parece aquelas organizações pseudo-clandestinas universitárias que tem mais polícia infiltrada do que True Believers. Eu falei, cara, hoje você tá demais, mas é sensacional, é sensacional.